Nós vamos agora exibir outros trechos das gravações de telefonemas do ex-presidente Lula para diversos interlocutores e muitos são ministros. Numa dessas ligações, o ex-presidente Lula pede ao ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que acompanhe o trabalho da Polícia e da Receita Federal no Instituto Lula. A, entender... Toda a questão da corrupção se concentrou em, em uma afirmação de que o PT era o responsável. Então, se iniciou-se una gran guerra de desgaste moral e intelectual que de, contra el petismo al punto también de utilizar imagen como si fuera una dictadura son la venezuela pero no teníamos nada del punto de vista de la legalidad interna el pt mantuvo mantuvo todo todo lo, lo respecto a las reglas todos los jueces de la Suprema Corte, todo eso ha sido nominado por Lula sin, sin una presión ideológica. Impresionante como supieron usar eso eh, generando un, un rechazo, digamos así. Eh, un argumento para, eh, para identificar como que el PT fuera el responsable por La corrupción, cuando la corrupción es algo endémico en este país, desde que los portugueses llegaron aquí ya eh, la corrupción estaba instalada, o sea, las formas de negociación y de concesión de uso de tierras y de beneficios a, a los colonizadores ya incluía, incluyó siempre la corrupción, y eso continuó eh, con la República y, y con todos los gobiernos, no hubo ningún gobierno que no tuviera eh, corrupción no interior. Nós começamos essa edição do Jornal da Record com a condenação do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A decisão foi unânime. Três votos a zero. Olá, olá, olá, olá, olá! Seja bem-vindo à Pedra do Sal, reduto do samba, reduto do Partido Alto, do samba de raiz, se quiser chegar, venha vindo. Venha conhecer um pouco da história e da cultura do Rio de Janeiro. Pra do sal. Os desembargadores da oitava turma do tribunal aumentaram para 12 anos e um mês de prisão a pena do ex-presidente. O Lula está preso. Injusto assim, eu acho que se fosse pra prender tinha que prender todos eles que roubam, não só ele né, vamos dizer assim. Porque cada um, a, vamos dizer, tem, lá dentro, vamos dizer assim, né? a maioria tá envolvida, então se é pra prender quem rouba, que prenda todo mundo, não só ele. Pedra do sal é encontro de tradições, encontro de povo, de. de... As pessoas se encontram para conversar afiado, beber uma cerveja, comer um churrasquinho, diversão, pura alegria. Pedra do Sal é, resumindo a alegria. Quero ver vocês ir lá me filmar Carofa. lá na frente, tá? Para Eu fazendo tá caipirinha. Eu ia falar até um palavrão, cara, mas está difícil. Tá. Bolsonaro entrar? Não, não tem. O Brasil tá uma merda mesmo. O negócio é piorar, mais e mais. O negócio vai indo mais ou menos. Tem eleição, entendeu? Tem eleição. Mas aí a gente vai votar no presidente e vamos ver como é que vai ficar. Se vai melhorar vai ficar, mas no momento está razoável. Pra mim, pra mim é o, o Haddad. Não, Lula não. Eu quero o governo que vai vir agora. Eu quero o presidente ali agora. Ah, o Bolsonaro, assim, ele tem umas propostas até boas, mas é, tudo que é de extrema, eu penso assim, minha opinião, tudo que é de extrema não vai ser bom. Ainda mais para o cara que quer ser presidente do, do Brasil. Ser extremista do jeito que ele é, levar tudo a ferro e fogo, eu acho que não vai ser muito legal pro Brasil. Como se a gente pensa em democracia, ele como extremista eu acho que não vai dar certo. Tentando esquecer os amargos da vida. Rio de Janeiro é uma grande favela, velho. É uma grande favela cercada por favela e onde no meio tem uma cidade. Então respeitem quem vem de cima, o samba vem de cima, respeite o sambista, porque o Rio de Janeiro todo é samba, véio. não é outro ritmo, é chorinho, é samba, é raiz. É isso aí, ó. Música se eu canto, se eu canto em toda a minha vida e vejo que ti te...